São 150 anos de Rosa Luxemburgo e nós sabemos que Rosa Luxemburgo é um dos exemplos emblemáticos do nosso, das nossas lutas contemporâneas. É importante que a gente pensar que onde tremular uma bandeira vermelha, nós imediatamente lembramos da dos movimentos liderados por Rosa Luxemburgo. É importante a gente lembrar que tem um pouco de Rosa Luxemburgo em cada uma de nossas lutas. Onde tiver uma mulher se posicionando e assumindo o, o centro do debate político, lá estará Rosa Luxemburgo. Obrigada, Rosa Luxemburgo, pelo legado que percorre as nossas mentes e continua nesse encontro. Entre nós, mulheres que lutamos contra a opressão em toda, todos os lugares onde nós nos organizamos e existimos.